Fala galera! Todo homem sabe que quando ele vai se casar ele tem uma expectativa né? Sobre a sua mulher né? Só que a expectativa não é a mesma que a realidade né? Então eu fiz aí um vídeo expectativa versus realidade Bora lá pra vocês verem como ficou o vídeo? Amor, cadê minha comida? Tá aqui amor! Já deixei Nossa, prontinho pra você! Que rápido! É, você viu? Na hora que eu pedi chegou? É, é assim aqui cara! É, é assim! O seu babador pra você não se sujar? Que lindo! Aí eu é vi vantagem! Amor, cadê minha comida? Amor! Cadê minha comida? Oxe, você não tá vendo que eu tô jogando não? Levanta essa bunda do sofá e vai fazer um hoje, rapaz! Ah, agora pronto! Eu tô, eu tô jogando também! É, e eu estou jogando e eu não vou fazer comida hoje! Levanta o e vai fazer! Ferrou! Eu não sei fazer comida! Nossa, como Como tá limpinha essa casa? Meu Deus, é arrumada. Você arrumou a casa hoje? Ai, fiquei o dia inteiro limpando a casa, amor. Ah, entendi. Nossa, perfeição. Olha. Nota 10. Mãe. Oi. Nossa, é, tem até mosquito. Você limpou a casa não, amor. Que limpar a casa, que menino? Você acha que eu vou ficar limpando a casa? Nossa, que casa imunda, mano. Tudo suja, mano. Eita, meu Deus do céu, viu? Não sei o que eu faço com você. Não sei o que eu faço na nossa vida. Tudo bagunçado, a casa, meu. Ah, meu. Aproveita que você chegou e vai lavar o banheiro. Amor. Oi. Oi. Eu posso ir pra balada amanhã com meus amigos? Pra curtir um pouquinho? Claro, amor. Posso ir? Pode ir sim. Só me prometa que vai chegar até às 6 horas da manhã. E se você não chegar, você avisa. Tá bom? Vou ligar agora, meus amigos. Vou ligar agora vou ligar agora já pode avisar mano. ainda bem mano e aí amanhã é nóis tá bom demorou não dá pra ficar uns três, uns três dias amor fora de casa pode mas não esquece de me ligar só pra falar onde você tá tudo bem tá tudo bem é porque só tem que avisar mas tudo bem então tá bom até amanhã falou tchau aê meu tá pra balada amanhã? Pra balada? Mas você vai pra balada, você vai pra balada sem os dentes, Fernando. Onde já se viu homem casado e ficar saindo com os amigos pra balada? Ah, amor! Mãe, deixa ele pra balada! Vai deixar ele ir pra balada, meu! ó aqui ó ó ó a balada na pauleta que eu vou dar na tua cara palhaço oh. amor não teve amor chamou eu queria ir amor acorda amor amor que é? Estou fazendo uma massagem agora em você, ah. seu cafezinho da manhã já está pronto, mas não precisa acordar agora não, tá? Não precisa? Não, não precisa. Você vai fazer você uma pode massagem? pode dormir. Massagem? Vou, tá, vou fazer vou massagem. Isso. Você pode dormir hum. quanto você quiser hoje, aí você levanta, toma seu cafezinho, joga um videogame, enquanto isso eu vou fazendo massagem até você acordar, tá bom amor? Tá, daqui um, a daqui umas duas horas eu acordo, tá bom? Não. Ah, então problema. Sem problema, pode acordar 3 horas da tarde. Tá, Relaxa tá e descansa. Vai, continua. Chega, Fernando, já acabou o vídeo. <risos> continua. Palhaço. Pelo amor de Deus. Faz o um vídeo. Corta. Faz de novo. Grava mais uma vez. Fica tá uma... bom já, Fernando. Ficou ruim esse vídeo. Grava tá um ótimo novo. esse vídeo. Grava mais uma vez. Não, só. chega. Eu não fui bem atuando. Porra. Não, chega, Porra, Fernando. Tua melhor, Fernando, atenção. chega. Acorda, rapaz! Que hoje é final de semana, tá na hora de acordar. Vamos, meu filho! Tem cachorro para limpar, tem louça para lavar, tem comida para fazer. Levanta aí, está achando o quê, meu filho? Vamos, que a empregada está de folga. Levanta logo dessa cama, rapaz. Cinco, cinco minutinhos. 5 minutinhos? Nenhum pra você, palhaço. Só 5 minutinhos? Levanta daí e ele limpar essa casa. Já aproveita e arruma essa cama. leva alguns que tá aí, Fernando. Você joga ah. a televisão primeiro. Não, televisão não. Não vai nem ligar a televisão. Já vai, já. E bora, bora, bora, Já limpa eu, já. Vamos, Fernando. Vamos. <Sosos> e agora? Quem poderá me defender? Eu. É tão bom acordar do lado de uma princesa, que princesa linda, eita coisa maravilhosa. É tão bom... É... Ah, deixa quieto, não é tão bom não, não esquece o que eu tava falando. O que foi, amor? Eu ia falar que é bom acordar vendo, vendo televisão. Ah, ah tá. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, né? Porque isso aí sempre dá um, um apoio no canal. Se inscrevam para vocês poderem ter atualizações, poderem ver mais vídeos legais aí. E é isso aí. Fiquem com um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, pessoal!